É, então existe vida ali. Por que existe vida ali? Porque a vida é Deus e ela é onipresente. Então existe vida ali. Isso é um ponto. Tá? Então eu estava dizendo que a atividade universal, ela aparece como essa vida que está aqui, onipresente. Não? Então nós tiramos a vida já. Chegamos, passamos da atividade, na unidade com a vida, então a atividade é a vida, a atividade aparece como essa vida, certo, aparece como essa vida, então nós estamos sempre em atividade, então no ponto em que nós todos estamos aqui vivos e com essa atividade, essa é a atividade real nossa, sempre Externamente. A pessoa fala para você, para alguém assim, é, nasceu uma criança em tal maternidade. Tá? Então surgiu o que ali? Uma suposta atividade, não foi? Eu estou querendo passar um outro jeito de nós separarmos o que é a atividade real da ilusão. Porque o objetivo do estudo é mostrar para nós que só tem Deus agindo. É isso aí que vai é ser a verdade que interessa saber só tem Deus agindo como eu falei no início que a, a mensagem do Cristo era deixar o mundo inteirinho pai, mãe, filho, sobrinho é, emprego, serviço é, novo, namorado, esposa tudo por mim, porque não é digno de mim, significa o que? nós vamos deixar os conceitos de atividade fora da nossa atenção esse é tudo eu que vim okay, né? esse é o ensinamento, deixar as aparências de lado, as palavras cansam, todo mundo já ouviu falar que era, que era aparência, aparências. ficar só com o mesmo linguajar na naturelha cansa, satura, Aqui não tem mais força de atuação, é, eu acredito que quem tiver qualquer problema de saúde, escutasse no começo que a doença não existe, existia um tremendo poder, depois daquela doença que a, dizia, a doença não existe, Fica no intelecto outra vez. Aí a pessoa fala assim, não existe, mas estou com ela. Tá? Então, eu tô, eu tô, é, quando vem a revelação, não é por acaso que tem essa revelação, tem encontro, não é por se estou falando. Porque se a gente for analisar a coisa pelo intelecto, seria mais fácil chegar aqui e falar uma coisa mais pausável, mais sabe? Ah, até de coisa mais imediata do por que essa percepção. Só que, por outro lado, não tem nada mais imediato aqui que a que essa percepção, tá? então vamos voltar à questão aí, nós olhamos uma criança nascendo ou analisamos uma pessoa morrendo ou, ou ficando doente ou melhorando ou se curando ou fazendo o que for, não é atividade aquilo, isso é um conceito de atividade, por quê? Qual é a atividade real? Atividade é vida, atividade ela aparece como vida, em onde há vida há atividade, e sempre há vida e sempre há atividade. As duas coisas são a mesma. E essa coisa única chama-se Deus. Né? O princípio absoluto, o, o absoluto. Né? Aí vem o, o todo linguajar. Bom, então esse, esse ensinamento, esse enfoque, ele resolve eternamente a nossa vida. Resolve eternamente. Eu, a, em São Paulo teve um grupo de, de pessoas lá que eu não conhecia lá é um grupo que há vários anos que existe lá perto do aeroporto eles fazem uns encontros lá semanais e pediram uma das pessoas que foi à unidade lá, pediu para eu falar uma noite lá e eu, eu conheci o pessoal lá e lá foi uma uma, uma, uma colocação que eu fica uma questão de avaliação humana de bem e de mal né, que se nós analisarmos as ações nós a gente vai ficar avaliando se é bem ou mal né, em vez de analisar quem nós somos primeiro então o sentido era isso, é o seguinte se nós olharmos algo molhado né, vamos supor que é, a gente encontrasse esse papel molhado aqui Alguém poderia atribuir ao fogo essa, essa atividade de molhada? Alguém atribuiria ao fogo? Se tivesse queimado, alguém atribuiria à água? Então, é, eu quero dizer o seguinte, em vez de nós ficarmos analisando o que está acontecendo aqui no efeito daquilo, para a gente avaliar se nós somos os autores daquilo, nós deveríamos primeiro analisar o que somos para saber o que pode sair de nós. a natureza do fogo, nós saberemos que daquilo ali só pode ter tal efeito. Né? Ninguém vai pegar um litro de água gelada para cozinhar nada. Certo? Por que a gente pega algo como causa esperando um efeito? Não é isso que acontece? Nós não, nós não conhecemos a natureza da coisa primeiro para saber se aquela coisa gera tal efeito? Então nós conhecemos a, a, o efeito pela coisa, né? então pela coisa nós conhecemos o efeito. Então se nós descobrimos que a nossa natureza é divina, a certeza que nós podemos ter é que de nós só pode sair, pode sair algo que é efeito. Por que que o ser humano, né, Captura o seu dia a dia com de culpa, de autorrecriminação, auto alta auto avaliação. Porque ele se julga autor de certos efeitos sem descobrir o que ele é. Não é isso? Então se nós descobrimos quem somos ou, ou que somos, nós vamos saber que o que é gerado de nós tem que ser perfeito. Se a nossa natureza é divina, o que foi? é fruto de nós, tem que ser perfeito, tem que ser, Pronto. e é o como de fato é, então todos os seres que estão aqui, por serem de natureza divina, sempre tiveram uma atividade perfeita, e que não tem nada a ver com a atividade da mente e do corpo humano que a pessoa se identificou, Que, que, que, que, que, que, tem vários ensinamentos que falam, por exemplo, é, por isso que eu, que eu, que eu não, não, nunca coloco em texto a questão sobre o perdão, por exemplo. Ele tem um valor relativo, não tem valor absoluto. Porque aí que vem a, a, a questão do, do relativismo dos ensinamentos. Não é? Para levar a pessoa a aceitar uma perfeição para ela. Eles inventaram o sistema de tirar o que ela achava como obstáculo na mente dela. Que eram as culpas e as supostas más ações. Né? Ninguém não. até agora se recriminou por ter feito uma boa ação, né? Mas a tal da má ação ele acha que foi ele que fez. Então por mais que ele tenha esquecer ou perdoar, ou, ou também ache que os outros fizeram com ele. É a mesma ilusão. Ah, eu já conheci pessoas que, explicando de diversas maneiras a mesma coisa, a pessoa fala assim: não, eu não vou conseguir perdoar aquela pessoa. Por quê? Ela acha que foi vítima da, da, da atividade do outro, ainda né? acha que não pode perdoar. Então, quando a pessoa conhece essa visão do Ultimato, estou explicando aqui, né? ela vai colocar em isso daí. Mas não por ser bonzinho, né? é porque ter havido um entendimento da uma coisa. Né? Quando há um entendimento, a verdade que se por, por que Jesus falou assim, conhecereis a verdade, que ela nos libertará? Ele não falou, le, le, le, é, lereis a verdade, que ela nos libertará. É, conhecereis. Conhecer a verdade significa saber que só tem Deus em atividade. Então, quando nós é, encaramos que alguém fez algo por nós seja um, um parente um vizinho, um patrão um, um governo, seja quem for se nós acreditarmos nisso né, nós estamos atribuindo atividade nós estamos atribuindo atividade para aquelas, para aquelas é, pessoas ou governo, seja o que for que diferentes de Deus né, não é isso? Então nós estamos julgando pelas aparências e estamos dando poder àquilo que não tem, estamos mutilando de atividade aquilo que não é, né? e achando ainda que estudamos a verdade. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, a é te ver lá. Ah, é, eu sei, eu, na minha casa, o a Televisão, o então, falou que o deputado aumentou o salário dele, a pessoa já fica nervosa. Entendeu? Ela falou milhões de vezes que Deus é o suprimento único. Deus é o único suprimento, Deus é a única atividade. Então, se Deus é a minha única atividade, o que, que está acontecendo? Né, quando eu vejo, por exemplo, uma sala com várias pessoas que tinham algum canal na televisão, vendo outras pessoas é, administrando em benefício próprio. O que, que está acontecendo na verdade? Está acontecendo esse quadro lá, ativo lá fora, que realmente é daquele Ou eu é que estou vendo aquilo? Eu queria que você explicasse, é. para que eu visse também de uma forma diferente. Quando é. a gente vê, a gente sabe, os acidentes, assim é. que me aconteceu ontem à noite, outro dia, semana passada no feriado. como que eu devo agir? É isso que eu queria saber. Se não eu falar, a não é real, ou não bate bem. Eu queria que você falasse, como que eu devo agir? Eu acho. Só, que eu é, é, é entender que a, por isso que eu conheci que a atividade é vida. Né? Porque todo mundo já leu que a vida é onipresente. O que, que significa isso? Se a vida é onipresente, aqui tem vida, aqui também tem, lá também tem, sempre tem vida. Né? É sempre Então, se eu estou é, conhecendo a verdade, que a vida é onipresente, e alguém fala para mim assim, ó, alguém morreu em tal local, as, as ideias não batem mais. Percebe? É Porque para ter acontecido um fenômeno chamado morte em algum ponto, significa que em algum ponto deixou de existir vida. E para nós significa que deixou de existir Deus ali. Tá? Não bate mais internamento.